Antes de iniciarmos, quem quiser fazer o download, é né, o download livre, está na descrição, se encontra na descrição deste vídeo, ok? Então, livre e gratuito, como tenho mais de 800 animações que estarei postando no dia a dia e aqueles que interessarem para fazer o download, podem fazer diretamente aqui na página do YouTube ou em nosso site oficial onde tem muito mais animações. Bom, aqui nesse caso, é um exemplo, tá, uma animação em flash sobre os disjuntores DR, que é o disjuntor residual, diferencial residual, ele faz uma pequena diferença de tensão, o um fluxo elétrico e obtendo essa, essa carga, esse vazamento, esse desvio, ele tira a sua operação, ok, ele desarma, então vamos aqui ver o primeiro exemplo sem o DR, né? o interruptor diferencial, ele tem como uma função principal, Proteger as pessoas ou o patrimônio contra faltas à terra ou falhas, evitando choques elétricos que machuquem as pessoas, evitando incêndios e protegendo o patrimônio. Podem observar que o garoto enfiou um metal ali na tomada e fez o um fechamento para o terra, levando-se assim ao choque elétrico. Com o DR, o interruptor diferencial tem como função principal proteger as pessoas ou patrimônio. Contra faltas à terra, evitando choques elétricos que que as pessoas, incêndios ou patrimônio, né? proteção ao patrimônio. Nesse caso aqui, o disjuntor desarmou, né? ele desarmou no momento que o garoto teve a carga sobre ele. A tentanização faz com que os músculos se contraiam e o indivíduo não consiga largar o objeto energizado. Observem aí o fechamento ao terra, representando a tetanização, que é o enrijecimento dos nervos. Parada respiratória. O choque elétrico pode causar paradas respiratórias quando há essa operação ou essa falta de estabilidade dos centros nervosos e contrai os músculos relacionados à respiração, causando a asfixia. Pode ver aí que o menino fica, está ficando roxo, né? E a falta de oxigênio no sangue. queimaduras as queimaduras elétricas é mais séria do que ap apresenta né o aparenta pois quando esse esse fluxo elétrico atravessa o corpo ela destrói músculos nervos e vasos sanguíneos podendo assim resultar em uma profunda alteração do balanço ácido ou da base de produção biobinura que é a eliminação das hemácias ou de hemácias pela urina em decorrência da destruição muscular, acarretando, obvia, obviamente acarretando, em sérias alterações da função renal. Aí ele já ficou escurinho. Fibri, fibrilação ventricular Fibrilação ventricular O coração possui um ciclo de batimentos regulares né? Como se fosse um relógio, um clock Se uma pessoa sofrer um choque elétrico No período que, conforme o gráfico ali Ou seja, no intervalo que o coração permanece parado ele sofrerá uma desregulação de todo o batimento cardíaco. Né? O coração não estará mais compassado. Sofrerá uma grande desregulação de todo o batimento cardíaco. Essa consequência, senhores, senhoras, senhoritas, de desordenação de batimento, pode causar a falta de oxigenação no cérebro e nos órgãos, levando à morte. Observem o gráfico. Nessa condição, perdeu sentido. E o coração já não está mais batendo conforme o gráfico, uma linha contínua, sem os batimentos cardíacos. Efeitos fisiológicos da eletricidade: quanto maior a corrente elétrica durante o choque, maiores serão os danos à saúde. Parada cardíaca: 1 um ampere já é o suficiente. Riscos de fibrilação irreversível, quer dizer, não tem mais jeito. 75 miliamperes. Risco de paralisia respiratória, 30 miliamperes. Vocês podem observar que a corrente é baixa. Nenhum efeito se for interrompido até 5 segundos, no caso de 10 miliamperes. Ligeira contração muscular para 0,5 miliamperes ou meio miliamperes. Sensação de formigamento 0,1 mA, quer dizer, uma corrente baixíssima. Portanto, quanto mais vai aumentando o fluxo elétrico, mais o indivíduo está próximo do óbito. Um ampé parada cardíaca total. Dando a continuidade, os senhores podem fazer o download e vocês mesmos dando. O prosseguimento a essa animação, ela é bem extensa, ela é ótima, completa, para o entendimento na íntegra do que seria uma descarga elétrica.